Olá, tudo bem? Eu sou a Luiza Portugal e nós vamos conversar um pouco, apresentar a vocês o curso de tecnologia em gestão de serviços jurídicos e notariais. Esse curso, oferecido pela UFMS, uh, inicia agora em 2023, totalmente em EAD. E vamos ver um pouquinho sobre mim, quem sou eu, né? Eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, moro em Três Lagoas, realizo estágio docente de doutoramento na área de inteligência artificial e prevenção de danos à pessoa humana. Sou doutora em Direito pela PUC São Paulo, trabalho com as áreas de educação, e direitos humanos, inovação, inteligência artificial e desenvolvimento humano. Eu sou uma apaixonada por direito digital e vivo no metaverso há 15 anos. Se você quiser conversar comigo, tiver algumas informações que você precise da coordenação, envie o um e-mail para gsj.agead.ufms.br. E estou, a partir de agora, como coordenadora desse curso. E como é o nosso curso? Como ele está estruturado? O nosso curso ele tem 1.600 horas divididas em quatro semestres. E esses é, semestres e essa estrutura do curso, ele objetiva o quê? O que, que ele está visando e é, que tipo de profissional esse curso quer formar? Tá? É, os profissionais do curso de serviços jurídicos é, e notariais, estão em serviços jurídicos, ele vai estar focado, um apoio técnico-administrativo e de suporte, exercendo atividades não privativas de advogados. E aqui uma breve explicação para vocês. Uh, existem algumas funções que são constitucionalmente exclusivas de advogados, principalmente as funções judiciais, aquelas que têm uma demanda junto ao poder judiciário. Então essas são exclusivas de advogados. Porém, existe uma gama de outras funções, né, como atuar em escritórios de advocacia, auditoria jurídica, recursos humanos, que são é, não exclusivas, não privativas de advogados. Então, o objetivo geral do nosso curso é dar uma formação para esses profissionais, para atuação nas áreas que não são privativas de advogado e que está em constante expansão. Especificamente, é, o que, que esses objetivos traduz para nós? É, nós vamos assumir funções gerenciais dos serviços notariais em cartórios, departamentos, organizações, atuar na gestão dos serviços jurídicos e notariais, lembrando que é, serviços notariais são aqueles né, próprios de cartórios, é, tanto cartórios judiciais como cartórios não judiciais, organização e administração de procedimentos administrativos internos nas organizações, nas empresas, em vários é, tipos de estruturas, auxiliar na execução de serviços de auditoria jurídica, auxiliar no profissional jurídico responsável por um cumprimento de determinação legal ou judicial. Por exemplo, os advogados, eles geralmente podem montar equipes para atuar num determinado processo, a composição dessa equipe não precisa ser necessariamente todos advogados. É aí, aonde entra o profissional de serviços jurídicos, certo? E que tipo de perfil a gente tem? Nessa nessa atuação, será o profissional que ele vai estar, vejo, tanto na área de gestão quanto na área de serviços jurídicos. Então vai atuar na organização controle, procedimentos, diferentes áreas jurídicas e administrativas. É um perfil em que vai estar miscigenando as habilidades e características de gestão e habilidades e características de serviços jurídicos. Então, também vai pesquisar, analisar, estudar, planejamento e execução de projetos, gerenciar informações de determinações judiciais e também lavrar e registrar documentos nos cartórios. E esse mercado de trabalho? Será que nós temos um mercado de trabalho, uma expectativa profissional propícia, como nós estamos é, no contexto atual? Primeiro, para a gente poder falar a vocês sobre isso, uma nota sobre o que é a dejudicialização é, que vem acontecendo já há algum tempo, há pelo menos uns 10 anos. É a retirada da exclusividade do poder judiciário na solução de conflitos. É, de maneira que não mais precisamos necessariamente, em alguns casos, entrar com o processo, ter toda aquela demora judicial. Né? Então, a desjudicialização é esse movimento de retirada do judiciário de muitos conflitos. Com isso, os profissionais eles podem atuar fora do poder judiciário. Então, vocês podem observar que várias ações, vários procedimentos não precisam mais de advogado, né? como direito de família e uso capião. Você pode fazer diretamente no cartório as pessoas junto com um auxiliar. Quem é esse auxiliar? É você que fez. É, uh, o curso de gestão de serviços jurídicos. Você pode auxiliar essa pessoa a fazer os procedimentos diretamente no cartório, com mais agilidade e uma resposta mais rápida. Além de toda a parte de conciliação, mediação, a negociação e a arbitragem de acordos, de acordos judiciais. Várias questões patrimoniais, como dívidas, questões é, financeiras, podem ser resolvidas fora do Poder Judiciário, através dessas formas de solução e composição, e que não são exclusivas de advogados. Então, veja, é um mercado de trabalho que está em franca expansão. Esse começo da dejudicialização das demandas, né, como bem disse, é um começo. E com a possibilidade de uma atuação remota, não necessariamente presencial. O Poder Judiciário e toda a estrutura de cartórios e serviços estão cada vez mais digitalizados. E aqui eu deixo para vocês uma mensagem final, para que você pense em onde você está vindo com esse campo maravilhoso, desafiador, em que alterna as habilidades de gestão é, então, você vai necessariamente estar trabalhando com conhecimento jurídico, perspicácia de negócios e habilidades interpessoais. E essa é a beleza desse curso, em que vai fazer uma é, atuação junto à sociedade, fazendo uma transformação social para que essa sociedade tenha soluções de conflito, pensando tanto de uma maneira negocial, uma maneira de gestão de pessoas com a interprofissionalidade e conhecimento jurídico. Então, nunca perca de vista a importância do seu trabalho. Você vai estar atuando principalmente na melhoria das condições de vida das pessoas em que vão estar ao seu redor e que você vai estar prestando o seu serviço. Seja muito bem-vindo. Conte sempre conosco, pode nos procurar nas redes, tanto pelo e-mail, quanto no ambiente virtual de aprendizado. E espero estar com vocês durante todo o seu período acadêmico e que você tenha um sucesso. Com certeza teremos desafios, mas com certeza também você vai superá-los. Seja muito bem-vindo.